Teu nome eu, completo, cola? é? Luiz Alberto Simões Pinheiro. Luiz Alberto, você é conhecido como? Eu sou conhecido em Macaé, no meio futebolístico, Luizinho Balaneira. E no meio social? No meio social é onde me chama de Luizinho Pinheiro, né? Você é macaense? Sou macaense daqui mesmo, dá muito, muitos anos. Meus familiares, meu pai, Luiz Pinheiro, né? Que fundou. Lá o campo do futebol do Barra. Me conta a história do, desse estádio de, de Macaé, tão famoso hoje, e que tem uma história meio complicada. Como é que foi? É, na época, inclusive eu era guri, eu fui com o meu pai no CND, onde o presidente do CND era o general Eloy Menezes. E o papai que adquiriu esse campo do Barra para fazer o barra aqui em Macaé, né? E, esse, e existia na época um contrato entre o Barra e o Inca e que no momento em que o Barra deixasse de existir essa, esse terreno teria que ser devolvido ao, ao Inca. O, o Barra era um time de futebol? O Barra era um time de futebol, mas não tinha campo de futebol, o papai é que fez e esse time depois disputou a, a Liga Macaense de Desporto, primeira divisão de macaé de Futebol amador e esse estádio que existe aí, como é que ele foi construído? Ah, isso foi construído no governo de Rivendor. Prometeram no governo de Rivendor colocar o nome de Luiz Pinheiro. Inclusive pegaram o nome comigo, o nome todo do meu pai. E eu coloquei o nome do meu pai. O meu nome do meu pai é só Luiz Pinheiro. Ele não recebe o lírio da família, que meu avô não gostava muito dos lírios. Então colocou só Luiz Pinheiro. Mas depois nós fomos surpreendidos e colocaram o nome de Cláudio Moacir. Né? Mas ele existe hoje graças à ação do seu pai? Foi graças, se existe aquilo ali, foi graças à ação do meu pai, né? É verdade que ele vinha pegar material de construção? Ele pegou material de construção com muita gente em Macaé, muitos comerciantes, para fazer muro, para fazer vestiário, tudo ele ajudava, com os com, com comerciantes em Macaé ajudava muito meu pai. Depois demoliram e construíram esse Estádio. Foi demoliram e construíram isso aí, porque foi, foi desapropriado, a prefeitura desapropriou e pagou aos proprietários que não existiam como propriedade. A propriedade não pertencia aos proprietários. A, a propriedade pertencia ao INCRA e não ao Barra Futebol Clube. No momento que ele deixa de existir, ele teria que ser devolvido ao INCRA e não indenizar os proprietários que não deram um tostão para aquilo ali. E o que, que o seu pai fazia na vida? Ah, meu pai foi servidor público, foi jornalista, né? escrevia nos jornais todos de Macaé, foi cronista esportivo, foi presidente da liga Macaense de Desporto, nos anos 64 ele foi vice-presidente, 66 foi presidente, foi no bicampeão, campeonato Macaense de futebol amador, onde o Macaense, a seleção Macaé sagrou-se bicampeão fluminense. E foi muito interessante que ele era o representante... Na Federação de Fluminense de Futebol. Ele era o um representante, porque ele era falante, gostava de falar, de discursar, Meu pai era um tipo assim, mas nunca fez nada por dinheiro. Tudo que ele fez foi de graça. E teve atividade política também? Teve atividade política, foi vereador em 58, na época do, do prefeito Eduardo Serrano, né? E depois foi vereador pelo 78 pelo, pelo, MDB, pelo MDB. Não foi caçado, não, é? Não, ele não foi caçado por sorte, né? Por influência do meu, do meu avô, que era um homem que tinha um certos recursos, né? Ele lidava com um pouco com a elite macaense. Então ele foi poupado. Se ele fosse caçado, Deus me liga. seria uma lástima para nossa família, porque nós tínhamos eram 11 irmãos, pensa bem meu pai preso, e, empregado de malária. Como nós ia sobreviver àquela molecada, né? E aí você, nessa época, você estudou aqui em que colégio? Eu estudei no Matias Neto, né? Grupo Escolar Matias Neto, e depois eu estudei no Luiz Ritz. Eu fiz só até o segundo grau. Eu não fui além, eu não fiz faculdade. E Macaia naquela época não existia. Só os filhos de pessoas de posse é que estudavam fora de Macaé conseguiam estudar fora. Nós aqui isso tinha só até o segundo grau mesmo. Né? Aí depois eu fui trabalhar. Eu achei que momento da vida é trabalhar, fui convidado para jogar, praticar esporte, fui convidado para jogar futsal fora de Macaé, em São Paulo, no Corinthians, mas eu nunca quis sair daqui. Eu fiquei por aqui, fui empregado na antiga SUCAM, na superintendência de campanha de saúde pública, depois Fundação Nacional de Saúde, onde ali trabalhei toda a minha vida na parte administrativa daquela daquela daquele ministério. E foi um... Foi, eu me poupei naquele momento, né? Ao invés de fazer, correr o risco de ser um profissional naquela época, né? Eu preferi um emprego público porque ali eu tinha meu salário em assim, todo mês e minha garantia de serviço. E sempre fui um boêmio da vida. A minha vida foi de boêmio, de participação política, militante. Eu sempre fui um militante político. Nunca quis ser candidato a nada. Você militava em quê Eu sempre militei no MDB, naquela época da frente do MDB, e votava naquele, naquele, naquele grupo que era do Partido PCB, que era dentro do, do, do, do, do, do MDB, né? Quer dizer, depois... você era do Partido Comunista? Né? Não, eu não era, era simpatizante do Partido Comunista, né? Que era forte que Macaé, era. era muito forte, aliás, foi muito forte na rede ferroviária, aliás, foi o partido forte em Macaé, o partido de esquerda, verdadeiramente de esquerda, foi o PCB em Macaé, Sobre o comando do, do, do grande líder, Aristóteles Miranda Belo, né? E ali, eu, quando o Brizola retornou do exílio, eu, eu fui seguir o Brizola. Porque eu gostava muito do Brizola, das atitudes, da sua tempera como homem, né? De atitude. Então eu fui, me filiei e fui formar o PDT de Macaé, com o Ronaldo Madeira, com um grupo de jovens macaienses aqui, nós fomos formar o o PDT de Macaé, a seguir... Isso foi em 1980! Quem nós... era do PDT, fundador? Professor Mereles Ernesto... Ricardo Meirelles, Luiz Ernesto, né? Luiz Fernando Santos, né? doutor Ricardo Moacir, né Úndice Carvalho, João Maia, outras tantas... Juarito, que depois veio Juarito, Juarez Noque, né? O nosso Joarito foi vereador Cláudio Santos foi vereador Humberto Assunção Que foi vereador também Humberto foi eleito também Pelo, pelo grupo do, do, do, dos ferroviários Pelo grupo do PCB Pelo grupo do, do Tote Do Tote, né? Do Aristote Mas e como é que foi a história do Quando houve o golpe Aqui em Macaé, em 64? Olha, quando houve o golpe em 64 Eu não estava aqui em Macaé Eu estava em Niterói porque naquela época eu já tinha saído das, das Forças Armadas, saí antes. E o golpe eu saí, em, eu saí em dezembro, em dezembro de 1963. Foi, eu servi com o Major Costa Braga, Renato da Costa Braga, que foi caçado e foi preso naquela época. Entendeu? E ali eu estava estudando em Niterói. Já para a procura de emprego niterário. Quando eu entrei na. Super... Quando eu cheguei em Macaé, eu ainda me lembro muito bem que no ginásio do Ipiranga, o ginásio que eles requisitaram, tinha uma porção de gênero. Tinha 180 presos aqui dentro do ginásio de Macaé. 180. Muitos amigos meus, né? ferroviários. E aí tu veio visitá-los? Não, naquela época a gente não podia visitá-los, não podia entrar, né? Só negócio né, de folgado, essas coisas, era um rolo terrível. Quer dizer que o Clube Ipiranga então virou um presídio? Virou um presídio naquela época. Quanto tempo que funcionou como presídio Ipiranga? Ah, foi a parte do ginásio, foi a parte da frente que funcionava como sede social. E aquela parte que era o ginásio de esporte, né, hum. funcionou como presídio do, do, do, dos presos políticos naquela época. Alguns políticos foram para fora de Macaé, né. Esse, a situação deles foi muito feia lá fora, foi perigosa, né. Lá fora eu soube que o Zé Maurício defendeu alguns políticos daqui de Macaé. Como é que era a vida na tua juventude aqui em Macaé? Você era um boêmio? Eu sempre, a minha vida era de boêmio. Eu sempre fui boêmio, gostava das canções das antigas do meu pai, né, dos grandes cantores, de Orlando Silva, Silvio Caldas, Vicente Celestino. Eu, eu não aderi à juventude, eu não aderi a juventude cabeluda, né? Os hippies, né? Eu não aderi a esse movimento, né? Porque talvez aquilo ali ficava mais para classe média, né? Classe média alta que aderiram a esse movimento. Mas eu acho que foi um grande movimento no Brasil, né? O movimento Paz Amor. Depois de muitos deles que surgiram ali, eu vi que eles ingressaram na vida partidária, entendeu? Eu achei assim uma coisa que dava até para escrever um livro sobre aquilo. De tratado, é verdade. Agora, Luizinho, você ah, na boemia, o que que tinha de boemia aqui em Macaé? Tinha bar, festas, é, Macaé tinha muitas festas, tinha, tinha os clubes sociais, tinha tudo isso aí, né? Hum. E tinha a vida também, a vida de cabaré também, né? Eu também, no meu momento de vida, jovem, né? Eu não tinha compromisso com ninguém. Eu tive minha vida de cabaré também, da boemia. Tinha muito cabaré aqui? Tinha alguns cabarés, alguns. E eram animados? Eram animados, né? eram divertidos. Era muito gozado aqui nas figuras, né? Eu me lembro muito bem. E o carnaval, como é que era? O carnaval era uma coisa muito quente. Tanto no Ipiranga, quanto no Fluminense, quanto no Tênis Clube, eram um carnavais animados, né? Depois do desfile dos das escolas de samba aqui na Rua Direita, as pessoas iam para o clube para participar do carnaval. Me diga uma coisa, você viveu Macaé num momento bem difícil economicamente, não foi? Antes de, do petróleo, como é que era a vida de Macaé? Bom, eu não considero que Macaé vivia uma vida difícil, porque Macaé na minha época você não via miseráveis na rua, entendeu? E esse é o grande problema da época. Depois, com o advento da Petrobras, que vem surgir tudo isso aí. Macaé era esse centro daqui, com mais os bairros da, da, da Arueira, do Botafogo, Miramar. Escondi. Depois foi crescendo o Visconde, o, o, o essas coisas por aí. Então, Macaé depois passou a ter um crescimento, para mim, muito desordenado. Né? Por fa falta da, da própria presença do, do setor público na, na, na, nessa situação aí você né? acha que Macaé perdeu a personalidade com perdeu a, vida... a sua personalidade perdeu a sua cultura perdeu tudo, Macaé não é mais Macaé é daquela época, né? então nós perdemos tudo isso aí, e a gente lamenta profundamente que tenha se perdido isso aí, agora Macaé tem um grande problema, aliás todas as cidades, acho que desse país que foi na época do Colo que pegaram os rios e pegaram o DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, e liquidaram, né? E com isso, houve sempre o desassoreamento dos rios, dos lagos, lagos, era feito pelo DNOS. A partir daí, ninguém, as prefeituras não tinham condições estruturais para fazer, fazer esse trabalho. Então hoje você vê em Macaé que os rios estão acima da, da, do normal. Qualquer enchente de Macaé não tem como escoar as águas desse, do centro da cidade. Só tem uma solução em Macaé, é o rio. Desassoreando o rio, a água dá para escoar. Não adianta fazer manilhamento, porque os rios não, não, não permitem. A água volta dos canais. Mas depois, o que, que mais chocou o Macaense nato, como senhor? Você? a chegada da Petrobras? O petróleo. Olha, eu achei, eu no, ali, no momento assim, eu até lutei pela chegada da Petrobras, né? Foi uma luta pelos royalties do petróleo, né? Eu, aqui em Macaé foi, foi comandado por um grupo de políticos, né? O Carlos Remy foi uma dessas pessoas, né? E eu também tive a participação a Marilena, o Humberto, o todo veredor atilano. Então nós participamos desse movimento dos royalties que era uma questão que, que, que Macaé sofria mais com esses problemas. E aí, pô, a cidade ficou a a cidade, rica? A cidade rica e o povo pobre. Porque os miseráveis na rua, não eram miseráveis, eram pessoas que viviam aqui nessa rua, aqui na praça, eu me lembro muito bem, era a Praça Irmãos Ferreira Rabelo. Não era praça acho, era Praça Irmãos Ferreira Rabelo. Ali tinham umas duas pessoas que ficavam ali e tal, mas recebiam comida das pessoas, entendeu, não tinham problema de, de, de, de bandidais, nada disso. E eles conversavam ele era como se fosse da família. Macaé você dormia com as janelas abertas, né. E depois? E depois nós tivemos que colocar uma espécie de, de uma, uma, uma, uma cadeia, né, botar, botar ferro na frente para não ser assaltado. <risos> E agora, com a crise econômica, a crise do petróleo, o Macaé foi lá para baixo de novo? É, eu acho o seguinte, com a crise do petróleo, logicamente o Macaé deixou de, de, de, de arrecadar mais um pouco. O que se arrecada hoje, o que eu vi durante o governo de Luísa o que se arrecada hoje é o mesmo que se arrecadava alguns anos atrás. Então o que a Luísa, eu acho que o Aloysi está certo nisso, que ele mantém pelo menos o pagamento em dia do pessoal fez a recuperação do Instituto do Pessoal, está entendendo? Isso é pago todo mês certinho. O Luiz nesse aspecto foi, foi bem, colocou pessoas de bem nesse Instituto, que é, o, que é o menino da família Thanos, que é o Rodolfo, fez uma boa aquisição ali para aquele setor. Então você, se, e você hoje, para arrecadação de Macaé, segundo os próprios elementos que lidam com isso aí, de Macaé tem um monteiro. no A prefeitura de Macaé, sempre necessitar de gastos e de, de nada, de, de, de obras, de nada, ela tem um gasto de um milhão e meio por mês. Um milhão e meio por mês só na folha. Só na folha, não é mole? Não é isso? É. Quer dizer, eu acho que encharcaram muito o município, encheram muito de muita, muita gente. E, e tem muito pouca gente assim qualificada né, no setor. Eu tive lá um tempinho e verifiquei isso. Luizinho, boêmio, político, é. militante, político sem ser, político partidário, mas militante, o é. Macaense nato. Nato. Vida social era onde? A vida social minha, depois de jovem, eu vinha sendo o Ipiranga. Eu mostra quero... pra mim, aqui é o Ipiranga. Aqui é o Ipiranga. Tá... Aqui foi o clube dos abaiatéis. Me mostra, 50... ba... mostra, levanta. Aqui foi o clube dos Abaetés. Aqui... Aqui foi formado o Clube dos Abaetés, na época de liderado por Manequinho Paz. Manuel Paz Filho, que foi pai de Márcio Filho, que foi presidente do Ipiranga. É Agora, verdade que ele tentou ser presidente do tênis clube? E perdeu? Ele perdeu a eleição com seu grupo e veio fundar o Clube dos Abaetés. O Ipiranga surgiu, o Ipiranga já surgiu aqui na Rua, na rua Barbosa, em 19, 19 de maio de 1926 o Hotel Alfredo, e depois o Ipiranga adquiriu isso aqui da família Paz, por 7, por 2, 4, 7, 28, por 2 milhões e 800, eu na época eu descobri, quando eu assumi a presidência do clube em 1974, descobri a promessa de compra e venda dentro do caixote de é comido de cupim, aí eu peguei aquilo, pô, isso aqui é uma promessa de compra e venda, eu me lembro muito bem como foi isso. Aí eu procurei o Arizinho, o cartório da Ariã, que era para a gente tentar fazer essa transferência definitiva. Aí tivemos que ir no Rio de Janeiro, na casa de Dona Maria Armínia Moreira Paz, que era mãe do Márcio Paz, e ela assinou com muito gosto. Ela falou que não queria que o filho vendesse o, o, o prédio, mas ele vendeu porque ele se tornou um piranguista, um piranguense, né? Ele era um atleta de, de, de, de, do esporte, do basquete, que gostava, né? Então o Márcio acabou cedendo para o Ipiranga isso aqui. Quem foi que colocou dinheiro para construir, comprar esse terreno, da família Paz? Da família Paz foram os próprios sócios proprietários do Ipiranga. Os sócios proprietários do Ipiranga que colocaram naquela época o dinheiro para comprar. E com a arrecadação o mesmo, o clube se movimentou muito, né? Se movimentou muito, eu me lembro ainda que na época de Romeu Pereira, que era o proprietário da... da, da, da da fábrica Veneza, Lacerda, Agostinho, da Lince. Veneza era de tamancos, não né? é? não, era de chinelo. Chinelo. Chinelo, sim. E... Pai do Gilton ah, Pereira? Ah, ele é irmão, não, ele é irmão do Dilton. Irmão do Dilton? Irmão do Dilton. Ah, era o irmão mais velho do Dilton irmão, Pereira. É, o Romeu era o irmão mais velho. Era o irmão mais velho do Dilton. E ele foi presidente do Ipiranga. Trabalhou muito no Ipiranga, ajudou muito no Ipiranga como o Márcio Paz ajudou, como o Lacerda Agostinho, que era da Alice, entendeu? Ajudaram muito em Piranga, como outras pessoas que eu poderia citar. E você. Outros. E eu também participei, fui presidente, quando, quando começamos a, a re, ressurgir. Piranga ressurgiu das cinzas, na minha época, não foi eu sozinho. Em que ano isso? É Aí foi em 74 para 80. Hum. Nós tivemos um período, depois saímos e voltamos. Aí recuperamos toda a sua parte esportiva, toda a sua parte de, de, de, de, de social e o clube não era, um, era, era, era uma beleza, era uma coisa linda. Muitas pessoas... Fundamos uma Seresta em Macaé Dançante, né? tinha as domingueiras, tinha a parte de, de, de, de sábado que a gente deixava sempre para trazer um, um conjunto de fora, para tocar um baile bom, na época de Lafayette na época dos defíveres, isso, isso por aí. Agora, quero dizer a você que eu vim para cá aos 12 anos de idade. Para Ipiranga? Para o Ipiranga, para jogar futebol de salão. Na época era futebol de salão. E aí eu fiquei por aí. E eu era tratado no, pelas pessoas ali como, como se fosse um patrimônio da casa. <risos> Quer dizer, Luizinho Pinheiro e Ipiranga se confundem. Se confundem com esse, com esse tempo todo, né? Aí acabaram de a destruir a nossa, a no, o nosso clube. Isso aí tinha troféus, tinha fotografias lindas de time de futebol, de basquetebol, de tudo. Ipiranga foi o percursor do esporte Macaense. Porque o Ipiranga foi que fez a... passou a... A sua.. O Ipiranga passou a sua. A sua. Como é que se diz? O seu.. Sua filiação à... para a Liga de Macaé. Pra Liga fazer... Só que a Liga só fez futebol. E o resto o Ipiranga fez. O Ipiranga que fazia o resto. Futebol, de, de, de, de salão, basquetebol masculino, feminino. Tivemos um grande basquete feminino, foi campeão fluminense. Sônia Batista. Sônia Batista, foi do o Celinho Chapeta, Chapeta, foi Maria, Maria, Maria, Maria Amélia, foi a Kátia. Me lembro dessas meninas todas. Foi a Nilda, foi muitas meninas aqui em Macaé. E ela formava, formava um grande time, de, formou um grande time de basquete feminino que foi campeão aqui pelo estado do Rio. E você chegou a jogar basquete? Não, porque eu não tinha altura, né? Ué, É assim. Treinei, Luiz, o dentista, eu, é... é desse tamaninho. É, é, o pai um do pouquinho. Marcelão Siqueira aí... também jogava basquete, também era baixinho. É, pô. eu brincava, eu brincava porque na época o Marco Antônio, que era o técnico feminino, pedia pra gente formar um time juvenil que era pra jo jogar mais duro com as meninas. Né? Mas é acostumar a dureza do, do esporte, né? Como é que você vê o Ipiranga agora assim? Abandonado. Olha, me deu, me deu uma tristeza, né? Muito grande, depois que fizeram isso com o Clube. Isso tudo foi uma intenção. Eu acho que é o seguinte, no momento em que eu assumi a minha postura política de, de ser um brizolista, de estar com Brizola, daquele retorno para o Brizola, eu fui muito combatido, né? Fui muito combatido. Talvez por aí eles terem. Né? Eu sentia que. Eu já não era mais útil ao clube Aí eu procurei me retirar Ali por 1982, 83 Me retirei e nunca mais voltei ao clube né? Aí passaram por aí vários presidentes Aí acabaram com o clube E aí? Tá ele aqui? Tá ele aí agora nós estamos dependendo aí da... Da, da, da prefeitura, né? Tá aí uma briga Porque isso aí foi problema de direitos autorais também, né? Esses problemas tudo aí eu nunca tive mais a intenção de nunca mais voltar ao clube. Não volto nunca mais e hoje não dá mais para voltar quando gente pertence à Prefeitura municipal. de Macaé. Pertence à Prefeitura ou não pertence à Prefeitura? Porque não pode pertencer à Prefeitura. Porque a Prefeitura ainda não pagou. Pois é, mas eu, eu, eu, juridicamente também não te, tem uma pendência grande. Tem ali. uma pendência, tem uma pendência muito grande. Tem que, são dois funcionários, uma já morreu, que eles têm que indenizar, entendeu? Tem. Eu acho que esse dinheiro foi depositado na época, eu não sei porque não foi, essas pessoas não foram indenizadas. Deixou uma parte, agora com parte direitos autorais, cresceu, cresceu muito, segundo me contaram, né? Cresceu muito. Você trouxe muitos artistas famosos. Trouxe muitos artistas famosos. O primeiro show que eu fiz em Macaé foi com o Nelson Gonçalves, em 1975. Eu tive que fazer no ginásio do Ipiranga, porque ali tinha muito espaço para você colocar mesa. Nós colocamos 100 mesas. Vendemos as mesas, foi um sucesso a vinda do Nelson Macaé. Depois trouxemos, nós trouxemos, aí eu falei, nós vamos reviver o passado, vamos reviver o passado. Aí eu trouxe Carlos Galhardo, eu trouxe aquele cantor de bolero argentino que vivia no Brasil, vivia lá no sul, era o nosso... Esqueço agora o nome dele, nosso. Angela Maria. Ângela Maria não trouxe. Ângela Maria não trouxe. Uma macaense você não trouxe? Não, não trouxe não. Eu trouxe o Calbi, hum. né? Eu trouxe o Fafá de Belém, Gonzaguinha. Muitos artistas vieram aqui Quase todos os artistas naquela época vieram a macaense. Por que que não trouxe a Angela Maria, que era uma macaense? Não Sei houve oportunidade, talvez por falta de oportunidade, né? De, de empresarial, alguma coisa assim, não sei. Não sei razão de explicar, seria ótimo, porque a Ângela Maria era uma excelente cantora, né? E da terra, né? Da terra, né? Disseram é. que ela teve aqui uma vez, se apresentou teve, aqui. Teve, se apresentou, eu era criança, eu vim, quando ela esteve aqui na prefeitura, na época do ano 58, isso. Né? Aí ela veio e cantou, com uma alegria muito grande, com uma essa A Ângela tinha uma voz linda, né? Tanto ela, como a Dalva. São cantores, excepção cantores. Você trouxe a Dalva de Oliveira não, aqui? Não, a Dalva não, a Dalva não trouxe. Trouxe muitos cantores, trouxe o Jamelão também. Jamela cantou também aqui, entendeu? Trouxe muitos outros cantores, até Maduta, Carlos Alberto. Muitos cantores. E depois, na época de Hélio, ele era o presidente, Hélio disse, Hélio foi trouxe o Roberto Carlos. aí... Aí o Roberto foi um show, né? Na época que estava fazendo muito sucesso, as músicas do Erasmo, né? E foi uma beleza naquele ginásio, encheu C aquilo. Você tem saudades dessa época? Ah, tenho, tenho, eu tenho saudade. Mas a, mas a boemia cobre um pouco, eu ainda sou um boêmio, de vez em quando eu gosto de tomar meu vinhozinho e bater um bom papo com os amigos, né? Toca algum instrumento? Não, eu não toco instrumento não, eu gosto de música. Eu gostava às vezes de cantar um pouco, mas não sou cantor, Cantava de, cantor de banheiro. <risos> Muito obrigado.